Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma série de vídeo, onde vamos compartilhar com vocês 5 passos simples para transformar sua vida e alcançar seus objetivos. Assista até o final! Vai valer a pena tudo o que vai aprender hoje! Lembre-se que nosso objetivo é fazer você criar um caminho para uma vida melhor. Passo 1. Defina seus objetivos e metas claras. Para alcançar a vida que deseja, é importante ter objetivos claros e específicos. Coloque seus objetivos por escrito, visualize-os e tenha um plano para alcançá-los. Para transformar sua vida é definir seus objetivos e metas claras. Isso pode parecer simples, mas muitas pessoas não têm objetivos claros em mente, por isso, acabam se sentindo perdidas e sem rumo. Definir seus objetivos e metas é fundamental para alcançar a vida que deseja. Para isso, comece por perguntar-se. O que eu realmente quero na minha vida? Liste todas as coisas que você deseja alcançar em sua vida, desde o emprego dos sonhos até uma viagem internacional, uma casa própria, uma vida mais saudável ou até mesmo um relacionamento feliz. Uma vez que você tenha definido seus objetivos, é hora de ser específico. Defina-os claramente, faça uma lista detalhada e visualize-os todos os dias. Por exemplo, se o seu objetivo é perder peso, escreva o peso que deseja alcançar, defina a quantidade de exercícios que deseja fazer por semana, e assim por diante. Outra dica importante é colocar prazos em suas metas, isso ajuda a manter o foco e a motivação, pois você terá um período específico para alcançar seus objetivos. Por exemplo, se seu objetivo é economizar dinheiro, determine quanto dinheiro você deseja economizar e em quanto tempo. Por fim, é importante ser realista. Definir objetivos e metas muito ambiciosos pode ser desmotivador, pois pode parecer que nunca serão alcançados. Portanto, certifique-se de que seus objetivos sejam desafiadores, mas alcançáveis. Lembre-se, a chave para o sucesso é ter objetivos claros e específicos. Definir seus objetivos e metas pode ser um processo emocionante e motivador, pois você terá um propósito claro e um plano para alcançar seus sonhos. Passo 2. Crie um plano de ação realista. O próximo passo é criar um plano de ação realista que o leve a alcançar seus objetivos. Comece com pequenos passos e avance gradualmente. Lembre-se, a jornada de mil milhas começa com um único passo. Para transformar sua vida é criar um plano de ação realista. Depois de definir seus objetivos e metas claras, é hora de criar um plano para alcançá-los. Para criar um plano de ação Comece por identificar as etapas necessárias para alcançar seus objetivos. Por exemplo, se seu objetivo é mudar de carreira, algumas etapas podem incluir atualizar seu currículo, pesquisar empregos, enviar currículos, preparar-se para entrevistas e assim por diante. Uma vez que você tenha identificado as etapas necessárias, defina um cronograma realista. Considere quanto tempo e esforço cada etapa vai exigir e determine uma data para a conclusão de cada uma delas. Isso ajudará você a manter o foco e a motivação, pois você terá um plano claro para seguir. Outra dica importante é dividir seus objetivos em metas menores e mais alcançáveis. Por exemplo, se seu objetivo é economizar dinheiro, defina metas mensais ou semanais para economizar uma certa quantia em vez de definir apenas uma meta para o ano inteiro. Além disso, lembre-se de ser flexível. À medida que você progride em seu plano de ação, pode ser necessário fazer ajustes e revisões para mantê-lo realista e alcançável. Por fim, mantenha-se motivado e focado em seus objetivos. Lembre-se do motivo pelo qual você definiu esses objetivos e mantenha-se motivado, mesmo quando as coisas ficarem difíceis. Visualize seus objetivos diariamente e celebre cada etapa concluída. Lembre-se, criar um plano de ação realista é fundamental para alcançar seus objetivos e transformar sua vida. Passo 3 – Mantenha-se motivado e positivo A motivação é essencial para alcançar seus objetivos. Encontre em suas metas e visualize-se alcançando-as. Mantenha uma mentalidade positiva, pois isso ajuda a manter sua motivação em alta. Para transformar sua vida é manter-se motivado e positivo. Manter uma atitude positiva e otimista é fundamental para superar os obstáculos e alcançar seus objetivos. Uma maneira de manter-se motivado é definir pequenas metas e celebrar cada conquista. Além disso, é importante cercar-se de pessoas que o apoiam e o motivam. Procure amigos e familiares que o incentivem e que estejam dispostos a ajudá-lo a alcançar seus objetivos. Você também pode considerar a contratação de um treinador ou mentor que possa fornecer orientação e suporte adicional. Outra maneira de manter-se motivado é visualizar seus objetivos. Passe algum tempo a cada dia visualizando seus objetivos e imagine como será a sensação de alcançá-los. Isso pode ajudá-lo a permanecer focado e motivado, mesmo quando as coisas ficarem difíceis. Também é importante manter uma atitude positiva em relação aos desafios e obstáculos que surgirem ao longo do caminho. Em vez de se concentrar nos problemas, tente encontrar soluções e lições a serem aprendidas em cada situação. Por fim, lembre-se de cuidar de si mesmo e manter-se saudável. Uma boa dieta, exercício regular e tempo para relaxar e desestressar podem ajudar a mantê-lo motivado e positivo. Lembre-se, manter-se motivado e positivo é uma parte importante da transformação de sua vida. Encontre maneiras de se manter motivado e positivo e não desista até alcançar seus objetivos. Passo 4. Aprenda com seus erros e fracassos. Lembre-se de que falhas fazem parte do processo de crescimento. Não desanime quando as coisas não saírem como planejadas. Em vez disso, aprenda com seus erros e fracassos e use-os para crescer e melhorar. Para transformar sua vida é aprender com seus erros e fracassos. Quando tentamos algo novo ou desafiador, é inevitável que cometamos erros e enfrentemos fracassos ao longo do caminho. No entanto, é importante aprender com esses erros e fracassos para que possamos crescer e evoluir. Uma maneira de aprender com seus erros e fracassos é refletir sobre o que deu errado e por quê. Analise cuidadosamente o que aconteceu e tente identificar o que você poderia ter feito de diferente. Use essa informação para ajustar sua abordagem e evitar cometer os mesmos erros novamente. Também é importante lembrar que os erros e fracassos fazem parte do processo de crescimento e desenvolvimento. Em vez de se sentir desencorajado ou desanimado, tente ver cada erro como uma oportunidade de aprendizado. Lembre-se de que muitas pessoas bem-sucedidas enfrentaram fracassos antes de alcançar o sucesso. Outra maneira de aprender com seus erros e fracassos é pedir feedback e orientação de outras pessoas. Procure pessoas em sua vida que possam fornecer feedback honesto e construtivo e esteja aberto às suas opiniões e sugestões. Lembre-se, aprender com seus erros e fracassos pode ser difícil e às vezes doloroso, mas é fundamental para o crescimento e desenvolvimento pessoal. Não desanime e não desista. Use cada erro como uma oportunidade de aprendizado e continue avançando em direção aos seus objetivos. Passo 5 – Cérebre suas conquistas e continue evoluindo. Finalmente, celebre suas conquistas, por menores que sejam, isso ajuda a manter sua motivação e confiança em alta, e lembre-se, a vida é uma jornada constante de evolução, continue aprendendo, crescendo e se desenvolvendo, para transformar sua vida é celebrar suas conquistas e continuar evoluindo. Quando alcançamos nossos objetivos e metas, é importante comemorar essas conquistas para nos motivar e nos inspirar a continuar crescendo e evoluindo. Uma maneira de celebrar suas conquistas é reconhecer o trabalho árduo e o esforço que você colocou para alcançar seus objetivos. Tire um momento para apreciar sua jornada e as habilidades e talentos que você usou para alcançar seus objetivos. Comemore suas conquistas de uma forma que seja significativa para você, seja fazendo uma viagem, saindo com amigos ou familiares, ou simplesmente apreciando um momento de tranquilidade e paz. Ao mesmo tempo, é importante continuar evoluindo e crescendo. Isso significa estabelecer novas metas e objetivos e continuar trabalhando duro para alcançá-los. Ao definir novas metas, é importante que elas estejam alinhadas com seus valores e prioridades e que sejam realistas e alcançáveis. Uma maneira de garantir que você continue evoluindo é manter uma mentalidade de crescimento. Isso significa estar sempre aberto a aprender coisas novas, desenvolver novas habilidades e explorar novas oportunidades. Esteja disposto a sair da sua zona de conforto e enfrentar desafios que o ajudem a crescer e evoluir como pessoa. Lembre-se, a vida é uma jornada de constante evolução e crescimento. Ao celebrar suas conquistas e continuar evoluindo, você pode criar uma vida cheia de propósito, significado e realização. Não desista! Continue avançando em direção aos seus objetivos e sonhos, e comemore cada etapa do caminho. Com esses cinco passos simples, você pode transformar sua vida e alcançar seus objetivos. Então, comece agora mesmo e veja a diferença que essas mudanças podem fazer. Se esse conteúdo te ajudou, seja grato deixando sua inscrição em nosso canal, seu like e comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!